E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre esse filme muito interessante, que eu gostei muito, que tá ali na Amazon Prime, cheia de filmes do Pedro Almodóvar, e aí é tudo sobre a minha mãe, ali, de 98, 99. Esse filme, eu comecei, assim, assistindo meio, né, tipo, não vai ser grandes coisas, não sei, não, não tá, assim, tão legal, mas aí, quando a trama começou a ficar super mirabolante... E eu vi, assim, que lá tava de novo o Almodóvar tentando mostrar todo o valor ali da mulher. E que, né, a mulher não recebe aquele valor que ela deveria. E eu comecei a gostar mais. que ali a gente tem uh, uma atriz até que é a atriz daquele filme Crimes em Família. Que eu não gosto, assim, muito daquele filme. Mas é uma atriz boa. E ela tem ali seu filho de 18 anos... Só que, é o Esteban, só que ele acaba falecendo, ali tem uma morte super abrupta ali, né, no começo do filme, e ela vai atrás para procurar o pai desse filho, porque esse filho cresceu 18 anos ali sem o pai, e ele tinha aquela falta muito grande, e queria descobrir quem era o pai e tal, e a mãe nunca tinha contado para ele. Só que no caminho, ela começa a achar, umas coisas muito bizarras que começa a aparecer assim que ela acaba achando umas prostitutas uns travestis umas coisas assim eu pensei meu deus isso é muito coisa do Almodóvar <risos> só que aquilo começou a ficar tão mirabolante que ela acha um tal de agrado que é uma é um homem travestido só que eu achei interessante porque na verdade é uma mulher fingindo ser um travesti mas eu tinha certeza que era um travesti eu achei interessante, sabe, muito legal, e nessa época, fazer uma coisa assim. E aí, uh, vão atrás, assim, aí, claro, tem a Penélope Cruz, que não, né, não pode faltar, né, nos filmes do Almodóvar. Enfim, acontece um monte de coisas, assim, mirabolantes, e é sempre assim os filmes dele, né, tratando desse, de histórias, assim, bem pesadas, mas sempre tem um alívio cômico uh, meio estranho, mas sempre tem... E, ao mesmo tempo, falando de coisas bem reais, coisas... Então, eu gostei bastante desse filme e achei, assim, muito bonito, porque no final ele faz uma homenagem a todas as mulheres do mundo, assim, da vida dele. Gostei muito.